Tratando a separação do Rio Grande de Minas, formar uma nova província, foi um movimento assim, não muito apoiado pelos fanfrades mais idosos aqui do Sul. Porque achavam que não estávamos maduros para isto. Não tínhamos lideranças, não tínhamos lugar onde colocar os estudantes de teologia que iriam voltar para o sul. Não tínhamos lugar onde colocar o governo, mas a maioria decidiu a separação e ela foi aceita. E foi instalada né, a nova, dizemos província, mas naquele tempo tinha outros nomes, no ano de 1966, no início do ano.